Olá, nós colhemos no presente aquilo que semeamos no passado e vamos colher no futuro aquilo que semeamos no presente. No passado, eu fiz o curso de oratória com meu amigo e mestre Giovanni de Souza e estou colhendo resultados positivos na área profissional, familiar e financeira. Agora vai ter o curso e é um treinamento que é o um mago da oratória, de aprendiz a mago, pois tem a magia de mexer com o teu sentir. E esta é a tua oportunidade de semear no presente para colher no futuro. Meu nome é Kátia, habito em Curso Silveira, sou psicóloga, sexóloga, especialista em saúde mental, tenho mestrado, doutorado em psicologia e aprendi muita coisa e também aprendi a semear e agora chegou a sua vez vamos semear para colher coisas boas vamos fazer o treinamento do Mago da Oratória com meu amigo Giovanni de Souza